E não é que mais uma porta se fechou? O presidente do One Championship, Chatrice Chiotong, havia dito semana passada que se encontraria com o Francis enganou no último sábado. A confiança era tanta que ele chegou a dizer ao repórter Ariel Hawane que sua oferta era maior à mesa e também que traria boas notícias sobre o peso pesado em breve. O balanço da reunião foi o seguinte, abre aspas, eu me reuni com o Francis por quase três horas. Depois de uma reflexão cuidadosa, nós decidimos nem apresentar a última oferta. Não senti que eu e o Francis estávamos totalmente alinhados em assuntos não financeiros. Não é nada pessoal. Traduzindo, ou o Francis queria um contrato sem vínculos, e extremamente aberto, que o cara não estava disposto a dar... Tipo, posso lutar em qualquer lugar e o boxe é minha prioridade se aparecer. Ou ele queria mudar a empresa de fora para dentro e também não houve interesse. Porque o Chater dizer publicamente ao site SCMP que ficou três horas ali com o cara e sequer apresentou oferta é indício de que a prosa não desceu legal, é a popular. É, é, conversa de testas franzidas Agora com mais esse interessado fora da mesa O Francis vai colecionando negociações frustradas E não há mais tantos interessados em seu passe A começar pelo UFC Foram meses e meses de idas e vindas Dana White chegou a dizer que negociou Francis enganou o verso John Jones por um ano e meio. Até a maior bolsa já oferecida a um peso pesado no MMA foi ventilada, e o cara ainda disse não. O motivo, princípio, não gosta como o UFC é gerido e nem como é tratado. Beleza, tá no direito dele. Aí depois o presidente do Bare Knuckle, aquele evento de boxe sem luvas que cresce absurdamente nos Estados Unidos e paga acima do mercado. Disse publicamente que Francis enganou o pé de soma absolutamente irreal. Lembrem-se que o Dave Feldman é o cara que ofereceu 25 milhões de dólares pro Mike Tyson voltar. Beleza, Francis enganou, não é Mike Tyson, mas quero dizer que o cara tem bala na agulha. O Belator tá meio que sem condição. O evento tá perto de ser comprado pela PFL. E também nunca pagou uma bolsa de um milhão de dólares para ninguém. O grande atrativo aí seria botar o Francis para boxear no canal Showtime, né, fazer uma parceria, porque esse canal também transmite o Bellator na América. Só que aí temos dois grandes problemas: um, Enganou aceitaria fazer sua rodada no MMA por menos de um milhão de dólares quando rejeitou 8 milhões do Dana White; e dois, o principal pugilista peso pesado do canal Showtime é o Deontay Wilder, que no princípio se mostrou muito interessado em fazer duas lutas com Enganou, uma de boxe e Outra de MMA. Só que na hora do vamos ver, de botar ali a tinta no papel, a situação foi bem diferente. Digo isso porque o Alder fechou para encontrar Anthony Joshua na Arábia Saudita em dezembro. Luta muito maior e mais rentável. Então, Francis ficou chupando o dedo. Tyson Fury, então, seria grande chance de enganar ao mesmo tempo estrear no boxe e encher os bolsos de dinheiro. E o rei dos ciganos também disse publicamente que o enfrentaria caso o tão aguardado duelo com o Alexander Usyk não saísse. Olha só, Fury versus Usyk pela unificação dos cinturões dos pesados, melou. E ainda assim, Francis não recebeu Oportunidade, porque vão fazer Fury versus Andy Ruiz em julho O mexicano Andy Ruiz em julho Então o cara tá num verdadeiro mato sem cachorro No boxe, Fury, Ruiz, Joshua e Wilder estão fora E o Alexander Lucic é o número 1 um peso por peso, sem chance Bear Knuckle tá fora E no MMA já temos negativos do One Championship e do UFC Belator altamente improvável Entendam que você só é muito valorizado quando tá todo mundo à mesa brigando pelo seu passe E não quando a maioria já se retirou Basicamente só sobra a PFL Mas que investidor é esse que vai injetar centenas de milhões de dólares pros caras comprarem o Belator E ainda por cima bancar o enganou Quando esse cidadão vai ter qualquer tipo de retorno? E na PFL, com quem ele vai lutar? Com o atual campeão dos pesados Delija? Quantos pay-per-views isso vai vender? A minha impressão é que alguém cantou no ouvido do enganou Que ele poderia fazer 25 milhões de dólares no box Que é mais ou menos a bolsa do Fury, do Wilder do Joshua e companhia Por isso ele rejeitou os 8 milhões do Dona White Só que como vocês estão vendo A fantasia não se concretizou E o tempo tá passando rápido Ele vai completar 37 anos em alguns meses Não tem mais a máquina de propaganda do UFC ao seu lado E o nome vai ficando cada vez menos em evidência A vitória do John Jones sobre Cyril Gunn Da forma que foi e a não concretização desse duelo ainda deixa um ponto de interrogação se o Francis é mesmo o melhor peso pesado do MMA. Sinceramente, não sei quem acessório ou enganou ultimamente, mas dado o cenário, só tem duas opções de desfecho para ele. Ou volta para o UFC com o rabo entre as pernas pelo mesmo preço ou até menos, como fez o Henry Cerrudo recentemente, porque o Dana White conhece esse meio como ninguém e tá acompanhando atentamente o que tá, o que tá acontecendo. Ou mantém o orgulho e vai para algum outro lugar ganhando bem menos. Isso, aliás, é o que parece que vai acontecer. Segundo Ariel Hawane, hoje... Francis já tá palavrado com o um evento de MMA, provavelmente a PFL. Mas a real é que o sonho virou pesadelo, e as estrelas do boxe não se interessaram por ele. Sendo que amanhã, sem um fato novo, a situação não vai ficar melhor. De qualquer forma, nenhum desses cenários é bom de fato pro Enganou. Ele apostou muito alto e perdeu. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa situação do Francis Enganou, fechando aí com a PFL? Talvez até... Com o belator acham que foi uma boa troca sair do UFC para dar esse passo sem nenhuma garantia de uma luta de boxe de alto nível? O que vocês pensam? Ou acham que ele mandou muito bem porque eu odeio Dana White e queria mudar de casa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder, por favor, clica na mãozinha positiva para a gente voltar assim indicado pelo YouTube no menu lateral. E não percam o podcast do Sexto Round essa semana. Eu e Lucas Carrano destrinchamos o UFC 288 do próximo sábado, que tem Aljamã, Sterling, Henrique, Serrudo, Durinho, Belal, entre outras lutas bem interessantes. Ficou aquele papo jocoso de sempre. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.